E aí clã aqui de novo, a gente está vindo com Ori and the Will of Wisps Tordman é sensacional para PC e Xbox One A gente vai fazer mais uma área, falar com sapão, sapão né? E continuar Muito bem, no último episódio a gente liberou o moinho né? As nascentes, agora todas as águas que eram podres, agora você pode nadar nelas É bem legal Todas, sem exceção, toda, todas as partes do mapa agora é possível Nada A gente tem aqui, não lembro pra onde A gente tem que trocar o saco Não tem importância A gente tem que subir, a gente pegou também esse poder de grudar essas portas azuis, mas eu ainda tenho dificuldade com cristais brancos, eles são meio enjoados. Vamos lá, vamos lá, o sapão, vou trocar a ideia com ele. Né? Tem uma cara triste, né? Bem-vindo de volta, pequenino! Os Moki me contaram que você não me não ensinou não as águas é. e nem novamente. O fedor que pairava sobre a nascente sumiu, no nosso pântano lhe deve. O caminho a leste para a floresta está perto agora, mas tome cuidado. Aquele que os chamam de grito vive lá. Seu coração é de pedra, seu choro é de dor. Reza para, sua... para que encontre sua amiga antes que ela encontre. Tá vendo? A tem que ir pra cá. Vai ser é o que a gente vai explorar hoje Como é que chama Agora já a gente descobre Tem Os o Smoke O um. moinho acordou, a água limpa está fluindo Moindo o água corrente Agora podemos pescar podemos nadar Sim Está vendo? Agora a gente pode nadar mas é o nosso pulmãozinho frágil não aguenta muito. Duvido se eu cuspir aqui, duvido. Oh. que a gente agruda, esqueci de novo. É uma habilidade que às vezes a gente esquece. Ó, oh, tá lá o grito, né? é medo, né? É uma pata com umas com um frio compridas, uns pratos, de. Tudo é horrível. Os bichos são todos petrificados aqui. A floresta é Silenciosa, velho. vai ser o nome do vídeo. A floresta é Silenciosa. A gente tá com o amuleto. Um fragmento de coquebrir é bastante gente morreu caiu nessa nesse negócio todo morreu um eu não considero isso água agora pouco mesmo mencionei que a gente podia nadar à vontade é, mas não é assim né? Caroste, oh, não bem conseguimos. Muito <risos> tá bem, só ir com calma, olhando as bolinhas, olha, o tempo delas estourar e voltar. Hum. Ali tem um fragmento. Eu nem sei se está gravando, mas eu não vou testar porque este jogo está tendo muitos problemas. Pássaros fossilizados, a gente não consegue pular porque vai ter história. Não, agora sim, não consegue pular. Estou ouvindo um lamento. O tá a corujinha cu. Achamos. A cor. Que bonito! Ele. Mas é claro que, né? Não vai dar tempo de se alegrar. <risos> Olha que criatura esquisita. legal, o efeito tridimensional, né? Bora! Era hora de encontrar o caminho para casa Ela plana, que bom! Não precisa se preocupar em pegar itens agora, tá? É algo que eu sempre falo... Vamos primeiro colher aí. Beleza, primeiro a gente colhe os upgrades né, principais do jogador, depois a gente pensa em revisitar todas as áreas. Tem esse cara aqui você brilha espírito, perturba o silêncio tolice, ela ouve, ela vê é você sim, você dificilmente. É mas obedecemos o silêncio, aqueles que não o fazem ah, eles nunca vão embora é, eles viram pedra muito bem aqui vai ter um, um pequeno desafio vem, vem, vem isso não sei se era o momento de fazer isso aí mas tá bom Primeiro fragmento, não sei quantos fragmentos são. Mentira, eu sei, mas vamos ver que não. São quatro. Sério, quatro? Eu consegui dois, não tenho é a menor ideia, de onde estejam os outros. Ué, deve estar naquela área ali que eu abri, né, só pode ser, <risos> esse é pesado, viu, olha só que tem daqui. O ruim de. A gente já zerou na né, hora. A gente tá fazendo aqui uma gameplay um pouco melhor, né? Eu prefiro zerar uma vez. Olha lá. O grito vai averiguar. Ela protege o silêncio. Três fragmentos. Onde está o último fragmento? Ah, esqueci que o óleo atira as flechinhas. Então a gente já zerou e está refazendo. Ué. Meio que bugou, mas não sei não. Olha o que temos aqui. e os mônios. o barulho não está bom não o bichinho que eu vou conhecer o fim dele Olha, o silêncio, ai meu Deus a quanta coragem andando devidamente pela floresta dela viu as pedras estátuas frias de viajantes espacial, sim elas são como um testamento de coragem então realmente Todo mundo que enfrenta a menininha gira a pedra. Chava a obra com certa confiança, olha, e o silêncio foi mentira, aquele lobo que a gente enfrentou de uma pedra. Corrida. Tamanho do bichão. Desde o primeiro jogo o tem alguns sérios problemas com água, né? Primeiro era a coruja gigante. Ixi. Tá comendo, hein? Essa peninha ali, né? a gente precisa desesperadamente dela. O caminho pra casa está fora de alcance. Não, nossa! Será que a gente vai fazer barulho? Começou a perfeição no no olha achou. <risos> Deu ruim. Temos aqui, ó. Save. Vamos navegando. Por enquanto não, não é grande desafio viu? Aqui, ó. Não é a hora. Não é hora de vir aqui também. Tá? A maior parte das áreas tem que ser revisitada né? para recolher todos os itens, né? para conseguir aí. Os... Platinar, né? Como vocês falam nos comentários. A minha é só achievements Vou pegar a folhinha. Que é uma pena, não é uma folha. Deu ruim. Tomar uma agarrada na boca <risos> é corajoso, A Sorte dela é que ela acabou de comer né? Vai tomar uma fantástica Só para manter o silêncio, né? Bem, cola de olha, corte boa sempre no meio da tela. A gente não pode pular nem dar dash. Q é. Ela Não vai responder olha, não adianta. A gente não consegue dar dash ainda. O trip funciona. Hum. Juliação. A peninha ali do lado. Será que ela morreu? Será? Ela não virou pedra, então já estamos tá, já em vantagem. Os bichinhos também são corajosos de viver na floresta. Hein? Olha, está respirando. Muito triste. que eu acho bonito esse jogo é a quantidade de camadas que tem Tem muitas camadas na é? profundidade Fantástica, não é? profundidade fantástica Muito bem Vai me esperança Essa luz que ela vai, vai nos ajudar A gente não consegue pular tem que só correr atrás dela O está mais triste ainda fica entristecido pela sua amiga a Rosa Floresta fez o máximo possível Mas a sua luz está fraca ah, Ela teve um tratamento Por isso que ela não moveu Muitos sofreram nesses tempos sombrios, principalmente os menores de nós. Uma pausa para a história. Eu acho. É assim. Com o fim do salgueiro, a luz se estilhaçou. Os espíritos pereceram e a nossa terra sucumbiu a degradação. As pavimentos de luz se espalharam e enfraqueceram meros espectros. direito. Se continuarem assim, suas luzes se apagarão para sempre. Isso é só uma questão de tempo. Mas, com a ajuda dos Monk, eu descobri os lugares onde eles caíram. Agora que a gente vai... Agora que começa o jogo. As memórias da floresta aprisionada pelo gelo ao norte. Seus olhos perdidos na escuridão ao sul. Sua força submersa nas águas ao oeste. Seu coração enterrado sob as areias moridícias ao leste. São quatro fragmentos, um a gente recuperou. A sua voz que viaja junto com você, sozinhos são fracos juntos são fortes, eu acho. Se é algo que possa reverter o dano causado é a vontade dos espectros. Não posso mais ficar escondido em minha gruta. Eu também me ajudarei, me juntarei à busca. Adeus, pequenino. Os mocos e eu ajudaremos por você. Eu não tenho o final porque eu não consegui ler. Pega isso, olha, vai ajudá-la a ir longe. Vai mesmo. Ficaremos... Ficaremos e cuidaremos da sua amiga. Tá. Pena de curou Agora a gente. A ah, voa. Ainda tem mais diálogo. Não ó, nunca me pegarão ó. Onde a gente tem aqui? Bom, eu vou falar pra vocês a gente tem que A gente tem que ir, a gente tem que ir a... aqui. Em algum lugar aqui. Eu acho que é por aqui, tá? Eu acho. Vamos lá, né? Vamos lá, em todo caso. A gente vai dar uma aceleradinha. Então aceleradinha, eu só vou correr. Não necessariamente. Né? Esse cara aqui, ó. Vou falar com ele, ó. Né? comprar essa habilidade aqui que é o sopro de água, risco de machucar. Isso é essencial para a área que a gente tem. Se não, é tristeza sem fim. Na minha opinião, o que ele marca aqui é Harry Potter. Você compra alguma coisa dele ou se despede. Não sei que não não. Mais certeza que não, mas... Ó, tá de foto. Tem pro lado certo, ou será que era aqui? Nós vamos saber logo a seguir. Tá bom. Não precisava ter esperado também. É aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês como chega já na área que precisamos ir. Eu não precisa se importar com o tempo. Tem dar, é uma maravilha esse poder. Sai fora, cara Vai abrindo o caminho Não é o momento de ir pra lá não é não tem de ir pra cá Tá vendo aqui onde eu fui? Bem alto. ó Aqui é a entrada para a área tem aqui. Tá vendo? Ó, eu já dei até a dica de planar no ar. É, chegamos. Se eu não me engano, a fadinha vai dizer alguma coisa. Tem uma fadinha, uma energia, um espírito. Quando a luz de salveira se a, sua, a força da floresta caiu aqui. Sua presença protegeu as lagoas da degradação, mas precisamos encontrar uma logo. agora. Sua luz não durará muito. É, é isso aí. Lagoas de Luma. A gente vai deixar a Lagoas de Luma completa para o próximo, próximo episódio. Hoje o episódio não ficou muito longo, mas nada se compara com o tamanho que você vai ficar. No próximo episódio, o próximo episódio vai ser bem longo. Bom, oh, salvou aí, então tá tudo certo. Vou ficando por aqui. Gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dêem ali em nossos vídeos. A gente tá jogando jogos indie, Metroidvania, né? Como sempre, recomendações e eu com jogos que me dá na telha jogar. Hora em Blind Forest era um jogo indie, agora é um Metroidvania só, da Microsoft. Uma pena que só tem para Xbox PC, né? Podia sair para PS4. Aí. Nintendo Switch tem cara de Ori. É assim então pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, acabei de falar isso de novo. É... Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!